Vamos falar mais uma vez de Bill Russell e o Will Chamberlain aqui no Boom Shakalaka. Eles já têm seus próprios vídeos que já foram lançados em outras oportunidades. O Will Chamberlain tem um vídeo falando sobre o último jogo da carreira dele, o jogo 5 das finais de 73 entre Lakers e Knicks. O Bill Russell também tem o seu próprio vídeo, eu fiz um vídeo contando por que, que ele não ganhou duas das 13 temporadas que ele atuou na NBA, e tem um vídeo sobre os dois que é um teste de conhecimento que eu faço 10 afirmações e vocês espectadores têm que acertar se eu estou falando de Bill Russell ou de Will Chamberlain. O vídeo de hoje é para falar sobre tocos, isso porque ao mesmo tempo que os dois são considerados dois dos maiores bloqueadores da história da NBA, a gente não tem números oficiais mostrando quantos tocos eles davam por partida, por exemplo, na época em que eles jogavam. Isso porque a NBA só começou a contabilizar oficialmente os tocos e também os roubos de bola a partir da temporada 73-74. O Will Chamberlain se aposentou um ano antes, na temporada 72-73. O Bill Russell, alguns anos antes, ele jogou até 68-69, ou seja, nenhum deles tem sequer um toco oficial contabilizado pela NBA. Porém, que nem eu acabei de dizer, eu estou falando de tocos oficiais antes mesmo da NBA começar a contar os tocos oficialmente, já havia uma tendência de anotá-los extra-oficialmente, vamos dizer assim. Então, por causa disso, existem muitas estatísticas não oficiais mostrando performances absurdas, não só de Will Chamberlain e Bill Russell, mas também de outros grandes bloqueadores pré-73-74, como Nate Thurman, autor do primeiro quadruplo-duplo oficial, e o Walt Bellamy. Eu sempre quis uma estimativa de mais ou menos quantos tocos Wilt e Bill davam para o jogo. Aí em novembro de 2017 eu pude ter uma ideia quando eu fiz um vídeo chamado Eu fiz o box score inédito de Bucks e Lakers em 72. Nesse vídeo, eu assisti a um jogo inteiro entre os Lakers de Wilt contra os Bucks de Abdul-Jabbar na temporada regular de 71-72, e fiz um box score completo, incluindo tocos, roubos de bola e outras estatísticas que não estão no box score simplificado original. No meu box score, Will Chamberlain teve sete tocos computados, além de três roubos de bola nesse jogo, e o Abdul-Jabbar, três tocos. Pausem o vídeo agora se quiserem ver este box score com mais detalhes. Lógico que uma amostra de um jogo não é suficiente, mas já dá pra ver que um cara como Will Chamberlain bloqueava muito mais do que se bloqueia, por exemplo, na NBA atual. Depois desta introdução gigante, agora que começa o vídeo, para valer. Nas minhas andanças pela internet, eu achei esse post no Reddit, publicado há 4 anos. O título é: Aqui estão 112 jogos de Will Chamberlain onde existem as estatísticas de tocos numa tradução livre. Na descrição, o autor fala que esses dados não oficiais vêm de jornais, técnicos e das próprias imagens dos jogos, e deixa um link com a lista completa clicando nesse link, abre uma planilha gigante com todas as informações sobre esses jogos de Will Chamberlain, onde se tem os topos registrados. A planilha mostra da esquerda para a direita a contagem do jogo na carreira de Wilt Chamberlain, se o jogo é de temporada regular ou playoffs, os times, a data, a temporada ou o placar do jogo, todas as estatísticas de Wilt Chamberlain no jogo e, por fim, na coluna em verde, à direita, uma observação sobre os tocos de Wilt, quantos foram e de onde foi tirada esta informação não oficial. Por exemplo, no jogo 466 de sua carreira, entre Sixers e Pistons, na temporada 65-66, Wilt Chamberlain conseguiu 15 tocos não oficiais, terminando com um triple-double não oficial de 50%. 53 pontos, 21 rebotes e 15 tocos Existe também, e esse é até famoso O jogo de Natal de 68 Onde o Wilt teria conseguido 23 tocos Em cima do Phoenix Suns O que seria o recorde de todos os tempos da NBA Nessa amostra de 112 jogos Will Chamberlain teve uma média de 8,8 tocos por jogo 8,8. Para comparação, essas são as maiores médias de tocos por jogo registradas na NBA em uma temporada. Mark Eaton lidera com 5,6 na temporada 84-85. Manute Ball teve 5 tocos por jogo na temporada 85-86, jogando apenas 26 minutos por jogo. Se ele jogasse perto dos minutos do Will Chamberlain, possivelmente teria uma média muito parecida com esses 8,8. Elmer Smith, o recordista em um jogo com 17 tocos, teve média de 4,9 na temporada 73-74, a primeira em que eles foram o Hakim Olajuwon, que é o maior bloqueador oficial da história da NBA, conseguiu 4,6 na sua melhor temporada. Isso de Will Chamberlain e o Bill Russell. Bom, o próprio autor do post, alguns dias depois, ele também publicou uma tabela com todas as informações que ele tinha sobre os tocos ao longo da carreira do Bill Russell. A amostra do Bill Russell era um pouco maior, 135 jogos contra 112 do Will Chamberlain, e sua média não oficial de tocos é 8,1. Um jogo famoso de Bill Russell é da temporada 60-61 contra os Warriors de Will Chamberlain, Onde ele supostamente teria conseguido 13 tocos e 15 roubos de bola, não seria só um quadro o duplo não oficial, como também seria o um recorde de roubos de bola em um jogo na história da Liga. Enfim, o vídeo de hoje é só isso. Eu queria dar os parabéns para o autor desse post do Red. Quem fez essa tabela deve ter dado um trabalho absurdo coletar todas essas informações mesmo os números sendo não oficiais e sendo obtidos através de fontes um tanto controversas como palpites de jornalistas, pelo menos a gente consegue ter uma ideia aproximada do quão absurdo eram Bill Russell e Will Chamberlain nos tocos na época em que eles atuavam na liga Para finalizar esse vídeo, acho que eu tenho que fazer duas observações um tanto importantes que talvez inflassem o número de tocos de Bill e de Wilt primeiro, em comparação à década de 80 o período em que eles jogavam tinha um ritmo de jogo muito mais acelerado, ou seja mais posse de bolas, mais possibilidade de darem tocos foi na década de 80 que a gente teve os melhores números de Mark Eaton, de Manutibol, de Hakim Olajuwon, e etc. Observação número 2 em comparação à época atual onde o ritmo de jogo também é tão acelerado quanto era na década de 60 hoje se chuta muito mais de três pontos que é um arremesso muito mais difícil de se bloquear na época de Wilt e de Bill, o jogo era praticamente dentro do garrafão. Obviamente, chutes de dentro do garrafão têm mais chances, mais oportunidades de serem bloqueadas. Muito por isso, é bem improvável que algum jogador atual ou de um futuro próximo da NBA consiga uma média sequer próxima às da década de 80, de 3, 4 ou 5 tocos por jogo, que nem eu acabei de mostrar. Quem diria uma média de 8, quase 9 tocos por jogo, que era o que aparentemente Will Chamberlain e Bill Russell conseguiam. Muito obrigado, então, a quem assistiu a mais esse vídeo no Buncha Calaca. Todos os links do vídeo do Will que eu falei, do vídeo do Bill, do vídeo dos dois, o link para o post do Reddit, para as tabelas, vão estar todos os links na descrição. Quem quiser consegue perder aí um tempinho analisando e vendo tudo. Eu acho que vocês vão se surpreender com bastantes coisas que vocês vão ler. Muito obrigado, grande abraço, até o próximo vídeo no Buncha Calaca. Valeu!